Finalmente cara, finalmente! E aí, gente, eu muito bem-vindos É o Bigodonari, cara, hoje Hoje é o dia, muita gente pediu Porque muitas pessoas viram Que meu zap já pode ir pro nível 13, é sério, foram apenas 3 meses, na verdade foram menos De 3 meses, pedindo ele direto No clã, toda a carta que eu pedia Era o zap, e agora eu vou conseguir Colocar ele no nível 13 Obviamente, isso também é uma questão de Sorte, eu sou um cara que praticamente Todo baú que abro, vem Zap, então assim, mano, foram menos de 3 meses pedindo no clã e isso me ajudou Demais, mas também teve a questão só De eu abrir muitos baús e vir muitos Zaps, beleza? Uma dica que eu tenho pra você Que quer maximizar suas cartas Peça sempre uma carta só E mano, de preferência que seja Uma carta comum, porque as cartas comuns Você ganha 40 cartas e é muito mais fácil De upar, enfim, tem Cavaleiro Grande Goblins, muita carta que quase Todo mundo usa nos decks Horda de Servos, Zap, Bárbaros de Elite São tudo cartas comuns que o pessoal costuma Usar bastante, então pede ela e prioriza essa única carta Pra você maximizar ela rápido Mas chega de papo, mano Vamos direto pro Clash Que eu tô doido pra maximizar Minha primeira carta nível máximo Ah, moleque Bom, gente, tem aqui dentro do Clash E deixa eu mostrar pra vocês Também então, estou usando esse deck aqui Na verdade, eu tô testando vários decks Por isso que eu tô meio assim Descendo, vim de arena Não tô muito definido na parada E olha só O meu Zap aqui 100 mil de ouro ah, é uma facada. Tem uma coisa que a Supercell devia melhorar no jogo. Era o valor que ela pede pra você upar as cartas. É sério, tipo o Cavaleiro pra ir pro nível 12 é 50 mil. Meu Zap pra ir pro nível 13 é 100 mil. É muito ouro. E ouro é uma coisa muito difícil de conseguir dentro do Clash. É sério, é uma das coisas mais difíceis. Deixa eu ver aqui como que tá a minha loja. O celular tá mega travado. Espero que não dê trabalho nas partidas. Mas enfim, temos um presente que é Domingo Épico. E bora então coletar aqui esse presente. Minha carta Épica Golem. Que deu. Muito golem, porque o meu golem aí ainda tá nível 5 e eu quero muito colocar ele No nível 6 Vamos aproveitar também e comprar aqui os morceguinhos Porque morceguinhos é uma carta muito top Eu gosto pelo menos, vamos aproveitar também Ir nas missões e coletar aqui ó Eu tô fazendo esse baú do relâmpago O pessoal tirou muito, zoou muito com a minha cara Porque eu falei baú do rei lendário Eu só troquei o nome de baú galera Não muda nada isso <risos> Brincadeira, muda assim, mas eu no fim Também achei engraçado o fato de eu ter Bugado Em ter falado o nome do baú errado Mas nada que seja assim, mesmo né? demais Chega de papo, vamos para o zap aqui Mas antes disso, já desce aqui embaixo Deixa o seu like e também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito ainda, beleza? Lembrando que depois, gente, o pau zap, A gente vai testar, né, minha primeira carta Nível máximo no multiplayer aqui junto com vocês Então, galera, bora upar esse zap aqui 100 mil de ouro, vai valer a pena, mano Ai, que dor no coração, vou clicar, vou clicar, vou clicar, vou clicar Zap nível 13, agora eu vou sim poder doar o pessoal que me chamou de pão duro em um vídeo passado que eu gravei, ó Agora sim eu vou poder doar mais Zap no clã, né, porque tá nível máximo, mano, nível 13, mano <risos> E 1.600 de experiência, isso é muito bom, mano, olha ali, mano eu, eu nunca pensei que eu ia ter uma cartinha com esse com, a, a, vermelhinho assim, ó Com o negocinho ali embaixo <risos> Vermelhinho, é sério, agora tá bonito Nossa, eu tô me sentindo tão gemado <risos> Com certeza, isso aqui não foi culpa Da gema, até porque eu não gemo tanto Sempre que o pessoal encasqueta comigo, eu acho que eu gemo Mas eu não gemo tanto, beleza Nível máximo aqui, como vocês podem ver Muito lindo isso, muito top Mas é hora de testar isso no multiplayer, mano Eu acho que agora eu vou conseguir matar Horda 11, ó, acho E a gangue de goblins, que é uma coisa que eu não tava Conseguindo matar, agora é Sério, se eu não pegar no mínimo desafiante 2 Olha, pode me chamar de noob até o travo Eu tenho que pegar Eu vou me dedicar mais, essa temporada vai ser top Beleza, vamos começar coletando Coletando, botando o coletor de elixir aqui na arena E vamos ver o que que o dessa, Ai mano, tá travando a internet, já cagou com tudo aqui Calma aí Ai, ai não, me ferrei Cara, vai levar a minha torre aqui já. Não, levar não vai, mas, mas vocês viram que foi a culpa da internet que bugou. Legal. Ah, mano, tô ferrado. Tá travando tudo. Tá travando tudo. Mano do céu. Bicho, tô ferrado. Ainda bem que eu tenho um coletor de elixir e eu espero que pare de travar esse negócio. Olha o dano que eu já tomei. Muito dano, mas vamos relaxar aqui na base. Bora atacar aqui. Né, beleza, o cara veio de mosqueteira Mosqueteira, mosqueteira Eu não tenho, beleza Nossa, esse deck é bem estranho desse cara aqui Mas eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou matar a mosqueteira dele E depois eu mato a P.E.K.K.A P.E.K.K.A vai por último, entendeu? Beleza, ele matou a minha P.E.K.K.A aqui Mais tranquilo, vou tacar o corredor E agora nós já vai pra cima De um combinho pra cima desse cara aqui Beleza, que deck é esse, infeliz? Pelo amor de Deus, mano do céu se eu conseguir dar um pipoco, um pipoco, meu Deus, cara, nem um pipoco, pelo menos o, o, vai bater, pelo menos, nossa, bateu ainda, graças, beleza, vou tacar aqui, mas o meu celular tá muito, nossa, tá muito travado, é sério, muito travado mesmo. Vou puxar a Valkyria Jana para cá. Vem para cá, filhota. Beleza, puxei a Valkyria para cá. O cara deu bastante dano pra gente, mas as esperanças ainda não acabaram, galera. Não acabaram. Beleza, vou tacar o corredor aqui. E não vou muito para cima dele porque eu... ele vai fazer o seguinte. Eu pensei que ele ia ir com outra jogada. Mas beleza, um hit pelo menos Pekka. Be... obrigado. Obrigado. Vamos tacar aqui o mega servo de trás. Vou tacar isso aqui aqui. Beleza, um zapzinho aqui. Preciso muito Ai, ele vai levar minha torre. Ai. Ai, não acredito Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza beleza. Mata Mega Servo Ô infeliz, faz alguma coisa pelo menos Beleza, tô muito lascado Nessa partida É sério, muito lascado Olha onde que o Mega Servo tá indo, volta pra cá Beleza, o cara ganhou essa partida aqui Já era, já era, já era Olha, se ele não ganhar, tô indo para tudo Com tudo pra cima dele, beleza Zapzinho aqui Se, se, se eu conseguir chegar na torre dele com isso tudo aqui, mano, não acredito, não acredito, não, se, se eu ganhar isso aqui, é sério, mano, mano, olha isso, olha, não, nossa, moleque, no filho do Liz, eu não tinha nem encostado na torre dele, meu celular tá travando muito, muito, não sei o que tá acontecendo, ele tá com memória, não sei, mas cara, tava travando muito, o cara já tinha levado praticamente a minha torre, uma, minha torre inteira, e eu ainda consegui vencer, ela tem um suador aqui, bicho. É isso aí. Testando aqui o nosso zap nível 13, vou até puxar mais uma. Vou até puxar mais uma aqui, eu tô vermelho, cara. Tô com calor, só futebol que tá na minha cara aqui. E tomara que dessa vez a gente ganhe. Estamos jogando aqui contra o Totouch. -tot -tot. Toto, tão, toto, totou, toto, sei lá Bora botar o nosso coletor de elixir E eu espero que esse celular pare de travar O bom é que a gente tá com o cavaleirinho aqui na mão Beleza, só espero que o cara não tenha bola de fogo Não tenha veneno, não tenha relâmpago E também não tenha foguete Provavelmente ele não tem, porque ele não tacou tá até agora Então tá valendo Vou fazer o seguinte, começar com o cavaleiro aqui atrás Beleza, Cavaleiro intactado. Mano, o que, que você vai fazer? Vai deixar o, o elixir carregar, filhote? Ou tá travando o meu celular, eu não sei Beleza, ele tá vindo pra aquele lado de lá, eu já vou vir pra esse lado de cá com o corredor Não sei, ele tá atacando tudo pro lado de lá, eu acho que ele gastou todas as... Beleza, mano, muito, nossa, muito, calma aí, me ferrei aqui, calma aí Calma aí, calma aí, você vai aonde com isso aí, cara? Calma, eu vou tacar uma flecha aqui, porque eu acho que vai vir muito morceguinho E se vir muito morceguinho, eu me lasco Beleza, interessante que a gente já deu bastante dano na outra torre dele, mas... Tem um porém, ele também já deu bastante dano nessa torre de cá Beleza, também vou tacar mais um coletor de elixir Eu espero que ele não esteja com mais elixir do que eu E faça um combo rápido Pelo visto ele não tem nada para fazer um combo rápido É, eu espero Beleza, na vantagem de elixir eu acho que nós estamos de igual para igual Eu acho, eu acho, lembrando né Eu vou tacar o corredorzinho aqui Solo, corredorzinho maroto, beleza Ele já foi de bruxa sombria lá Zapzinho aqui Zapzinho, beleza Filhote, bate, bate, bate, bate, bate, bate mais Bate mais que nós gosta Beleza Nossa, ficou muito estranho isso Tranquilo Vou puxar pra cá O fulano aqui E eu vou fazer o seguinte Vou tacar o um Mega Servitos A Mega Servitos Beleza Olha o nosso fantasminha Real batendo lá As fantasmas Real já se distraiu Ô bicho burro Ô bicho, calma aí, cara Você pensa que vai aonde? Aonde que você pensa que vai? Tranquilo Vamos fazer o seguinte Se a gente conseguir colocar mais um coletor de elixir A partida vai estar tá ganha Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí. Vou vir de corredor aqui. Eu acho que ele vai tacar o um Mega. Nossa, ele tá em Dragão Infernal e até agora não tacou em Dragão Infernal. Mas beleza, zapzinho aqui. Ai, ai, ai, dá um hit, um hit. Boa, boa, boa, boa. Tamo bem aqui, tamo bem. Pequinha aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não sabia da existência. Ai, me ferrei agora. Ai, Mega Servo, mata, por favor, mata. Meu Deus do céu. Tô ferrado, tô ferrado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, por aí... Ui, consegui defender bem. Consegui defender bem. Eu vou tacar já aqui o, o corredor sozinho. Não tem elixir, não tem elixir, não tem elixir. Ai, Mega Cavaleiro, chato, chato. Beleza, Zap, bateu. Ai, boa, boa, boa. Vou fazer o seguinte, vou tacar aqui. Vou fazer o seguinte, tacar flechas aqui. E eu vou tacar o Mega Servo a Beleza, tá matando ali um... um Filha de uma égua. Ai, vou ganhar essa partida. Não acredito, Jesus. Não acredito. Beleza, ganhei essa partida. Ah, ah, ah, que sapzinho nível 13. Que felicidade. Ai, mano, tô vermelho. Eu tô feliz hoje. É sério. Mano, que felicidade Agora sim, olha É sério, eu tenho que pegar desafiante 1 E logo após a desafiante 1 eu preciso muito pegar desafiante 2 É sério, eu acho que pelo nível das minhas cartas Eu já posso pegar aí desafiante 2 no mínimo Na verdade no mínimo desafiante 1 eu tenho que estar E aí a desafiante 2 aí só pra desfrutar um pouco de como está na desafiante 2 Lembrando que eu nunca peguei Deixa eu ver até o meu recorde de troféus aqui, calma aí Meu recorde de troféus é 4.158 É... Eu já, fui, eu já fui nozinho até, já fui, já fui, eu, pelo menos eu acho Cara, olha só, se o vídeo de hoje já é muito, muito, muito like Eu vou upar minha primeira carta lendária para o nível 3 Eu também quero que vocês votem entre o Mega Cavaleiro ou... O Mago de Gelo, são as duas cartas Cadê o Mago de Gelo? Ou o Mago de Gelo Aqui, são duas cartas que estão para ir pro nível 3, eu queria upar uma dessas Duas cartas e eu quero que vocês escolham aqui Embaixo e deixa muito, muito like Porque vai ser, cara, muito ouro investido Aqui, é sério, meu coraçãozinho aqui Olha, ele até dispara quando eu gasto ouro tá? Mas eu tô muito feliz que a gente upou a nossa primeira Carta por nível máximo, muito alegre, muito Contente, muito legal, então Explode o like aqui embaixo, se inscreva no canal Se você não for inscrito, muito obrigado a você que chegou até aqui Você que acompanha o canal da do um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!